Fala, Maiprotis, meus protagonistas preferidos. É o último vídeo e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre novos caminhos e novas pessoas. Sim, a última pílula para que você possa estar entendendo a importância que tem de você mergulhar para dentro de você, entender quem você de fato é, como você funciona, o que você nasceu para fazer nessa terra. Tá bom? Então bora lá. Novos caminhos. O que é um caminho? Caminho é um lugar que você decide percorrer pelo longo tempo. Os caminhos que você tem percorrido, têm te levado os resultados que você deseja? Será que esses caminhos que você anda percorrendo, você encontra lá um grande buraco, está sempre caindo nesse buraco? Quanto tempo você está caindo nesse mesmo buraco? Faz sentido que talvez você tenha que olhar para o lado e perceber que tem novos caminhos. Ame novos caminhos, vão te levar a lugares diferentes. E sobre pessoas, como é que é isso? Você tem se relacionado com pessoas é, interessantes, diferentes? Como é que é o círculo de pessoas que você convive? Elas estão te agregando? Elas agregam em conhecimento, sabedoria, em força... Motivação? Como é isso para você? Entenda que atrás de toda pessoa existe uma grande oportunidade. Cada pessoa pode te conectar no mínimo a 17 grandes oportunidades por meio do network dessas pessoas. Então eu te pergunto, você é uma pessoa que está andando em novos caminhos, se conectando com novas pessoas, tendo novos pensamentos? O que, que você de fato precisa desbloquear na sua mente para aproveitar tudo isso? Quero dizer para ti sobre a importância de você entender quem de fato você é. Para de ficar se comparando, você é o único. Você precisa receber o seu manual de instrução. Você sabe realmente de fato como você funciona? Características, seus pontos fortes, pontos de melhoria, seu comportamento, sabe como funciona isso? Você entende como você ama? Como você gosta de ser amado? Você entende como você tem facilidade de aprender seu sistema representacional de aprendizagem? Já ouviu falar disso ou não? Você entende como você encara o tempo? Você está dando é, a devida atenção? as coisas que são importantes ou não, você está sempre correndo, deixando para a última hora o que você precisa fazer. Como você se percebe no mundo? Quais são as percepções? Qual é a sua opinião a respeito daquilo que você considera importante de fato? Se eu te perguntar, você tem clareza de quem você é? Dos papéis que você vive, das qualidades que você tem? Você entende qual é a sua missão de vida? O seu propósito? Quais são os seus valores, suas virtudes, seus princípios? Tem algo que é seu ou é tudo dos outros? A importância de você entrar para dentro e descobrir quem você é. Eu espero que esse mini curso tenha feito sentido para você. Que você realmente possa ter tirado bastante proveito. Volte, reveja novamente tire suas conclusões, responda aquilo que você precisa responder, tire as conclusões, as reflexões que você precisa. Parece que é a mesma coisa sempre, mas não é. Desde que você analise isso com profundidade. Entenda, as pessoas que têm um, um, um autodesenvolvimento, conhecimento, elas passam muitos e muitas, muitas e muitas horas estudando a respeito disso a respeito do sentido das coisas. O que faz sentido para você? Porque nada é fora, tudo é dentro. Entender que você precisa estar vulnerável para você se tornar a pessoa que você quer ser. As pessoas, elas acreditam que elas precisam ser fortes e que a pessoa que chora, que é sensível, elas são fracas. É mentira. O seu jeito é o jeito certo. Entenda que no veneno você vai sempre encontrar um antídoto. Você precisa bater de frente com aquilo que está te limitando. O seu propósito está atrelado ao seu maior medo. O que, que você precisa descobrir a respeito de você? Quero incentivar você a se conectar comigo ou com alguém da protagonista Impact para que você entenda como funciona isso. Eu já garanto aqui para você uma sessão de cortesia, ok? Você vai precisar entrar em contato, marcar uma hora, né, com, comigo, com alguém da protagonista, onde, onde a gente vai te fazer essa devolutiva. Vai entender o estado que você está hoje, o estado que você quer ir. Entender a sua velocidade, entender o seu comprometimento, os seus objetivos, o que está que te bloqueando, o que está que atrapalhando você, tá bom? Para que você possa ter... Essa, essa experiência com esse movimento que a gente faz. Gratidão, espero que você possa estar tá tendo novas percepções, se abre para o novo, porque vale a pena. O Jeremias de hoje é um Jeremias completamente de 6, 7 anos atrás, completamente diferente. Eu espero que a gente possa se conectar para você entender um pouco mais dessa história. Vamos desenhar uma nova história, aquela história que você merece ver? O convite está feito. Gratidão que Deus transborde na sua vida e que você possa despertar para a sua melhor versão, se tornar protagonista da sua vida e impactar o mundo de forma é, muito positiva. Um grande abraço, que Deus abençoe.